Olá pessoal bem-vindos à unidade 5 armazenando informações este é o tema 25 direitos autorais a gente sempre ouve falar em direitos autorais mas muitas das vezes não tem nem noção do que é né você já baixou aquela música que você gosta de sites assim tipo torrent aquele filme que você tá tanto querendo ver mas você não tem né condições de ensinar um streaming ou até mesmo ir até um cinema Cuidado! Isso é infringir direitos autorais. Até porque alguém criou, né? alguém, alguma pessoa ou uma equipe de pessoas criaram o filme, né? criaram um, de um determinado software e você está utilizando de forma ilegal. Lembrando que direitos autorais não se restringem somente a computadores, informática, nem também se restringe a questão de vídeos, não. Você pegar, por exemplo, um livro... E fotocopiar o livro inteiro, isso é infringir direitos autorais. Existe, claro, uma questão ética de você fotocopiar um, um, um pedaço, um, um capítulo, para fins próprios, né? para consulta, para estudo, isso é uma coisa. Outra coisa é você, você, fotocopiar, você fotocopiar o livro inteiro, isso é uma problemática muito grande. E o que seriam esses direitos autorais? Os direitos autorais é o famoso copyright, ou seja, direito restrito, né? Uh, o copyright é, ele, funda, ele se fundamenta na questão que assegura o autor da obra, né? O... A pessoa que escreveu a partitura da música, a pessoa que criou a música, a pessoa que criou as animações, enfim, toda aquela equipe, ou mesmo se for um livro escrito aos autores ou o autor, assegura a questão de que ninguém vai copiar, ninguém vai utilizar essa, essa obra de forma indevida. Porém, os direitos autorais do copyright, ele varia de país para país. Depois de um certo tempo, ele cai em domínio público. Quando é que isso ocorre, Matheus? Domínio público já é outra história. É quando, é quando, aqui no Brasil, em outros países varia, mas no Brasil, após a morte do autor, 70 anos. Vamos supor, estamos em 2022. Deus lhe guarde que eu morra esse ano. Todo o meu trabalho, a partir de 2023, começa a contar como domínio público. Então, 2023, mais 70 anos. Depois que passe esse prazo da morte do autor, né, 2023 mais 70, aí sim cai em domínio público. Porém, mesmo que não tenha o famoso copyright, ou seja, direitos restritos, ou seja, uma editora, por exemplo, hoje pode pegar a obra de Monteiro Lobato e imprimir. Não quer dizer que, estando em direito, né, é, em domínio público, eu posso fazer o que eu quiser. Existe a condição da moral, da, dos direitos morais que estão atrelados ao copyright. O que seriam esses direitos morais? Não seriam direitos de uso, mas da forma como eu utilizo. Vamos, vamos supor que eu pegue a obra de Monteiro Lobato, crie o livro, né? é, faça, diagrama o livro bonitinho, ponha a imagem, deixe tudo arrumadinho e venda e ponha como autor Matheus Ribeiro Menezes. Eu não posso. Ah, mas tem domínio público. Tá, mas você tem que citar a pessoa. Outra questão é se eu pegar a, a, o, o trabalho de Motelo Lobato, por exemplo, e utilizar de forma ah, não ética. Por exemplo, Motelo Lobato tem trabalhos, né, literatura infanto juvenil ou seja, uma literatura voltada para crianças e para adolescentes. Vamos que eu pegue este conto de Motelo Lobato, um conto X, e transforma em uma história de terror, numa história mais para adultos, alguma coisa diferente, distorcida, né? que ofenda a moral e a reputação original da obra. Né? E também até os personagens. Então deve ter muito cuidado. Recentemente, o primeiro Mickey, o primeiro desenho do Mickey do Walt Disney, ele caiu em domínio público. Quer dizer que eu posso fazer estampa com a camisa do, do, do Mickey? Será que eu posso vender? O Mickey é de outra instância do direito, no caso, o direito americano. E se lá permitir, cair domínio público, que maravilha. Porém, eu não posso pegar Mickey, por exemplo, e utilizar é, de, de, de forma a fazer apologia ao crime, de fazer apologia a, a, a, ao sexo, de fazer apologia às drogas. Tá? Deturpar a imagem do personagem original. Ah, mas está em domínio público, eu posso fazer tudo. Não é bem assim, tá? Então tem que ter muito cuidado com esses detalhes. No trabalho de vocês, né, no material de vocês, tem três textos falando sobre copyright, domínio público, quando ocorre no Brasil, e se eu posso fazer o que eu quiser com a obra em domínio público. Sintetizando tudo isso que eu falei, tá certo? Observe lá, entre em contato com o educador, professor ou bibliotecário escolar e bom trabalho. Enquanto isso, eu vou continuar aqui conversando com ele a respeito dessas normas. Até mais!